Hoje eu vou falar com você que quer viver melhor. Existem cinco pilares para a qualidade de vida. Alimentação equilibrada, atividade física regular, bem-estar mental, ter bons relacionamentos e o sono reparador. E o que é o sono reparador? É aquele que se inicia sem dificuldade, não é interrompido durante a noite e te faz despertar revigorado. O seu é assim? Se não for, preste atenção aos 10 mandamentos do sono reparador. Primeiro mandamento. Só vá para a cama na hora de dormir. Por quê? Evite assistir TV, utilizar o tablet smartphone na cama. O excesso de luminosidade próxima ao seu rosto inibe a secreção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Então ficar enrolando na cama gera ansiedade que vai afastar ainda mais o seu sono. Segundo mandamento. Tem um horário relativamente regular para dormir e despertar. Se você for obeso, busque a perda de peso, isso vai diminuir os períodos de apneia. O quarto é muito importante, o ambiente deve ser o mais escuro possível. Até mesmo aquelas pequenas luzes de LED dos aparelhos eletrônicos podem estimular nosso cérebro, interferir na secreção de melatonina e atrapalhar o nosso sono. Se elas existirem no quarto, o ideal é cobri-las com um pequeno pedaço de fita isolante, por exemplo, para que essa luminosidade não atrapalhe o seu sono. Quinto mandamento, silêncio absoluto. Coloque o celular no modo avião ou não perturbe, evite despertadores noturnos indesejados e utilize isolamento acústico nas janelas se houver muito ruído externo. O sexto mandamento também é muito importante, evite refeições pesadas antes de dormir que vão provocar desconforto, distensão abdominal, vão levar horas para serem digeridas. Durante o sono, as necessidades calóricas são muito diminuídas e as chances de engordar aumentam. Além disso, o consequente pico de insulina interfere na secreção noturna de outros hormônios. O sétimo mandamento tem o dia ativo. Pratique pelo menos uma hora de atividade física programada e com intensidade moderada e intensa. É fundamental que você gaste energia durante o dia para ter sono à noite. E o oitavo é para você não praticar essas atividades físicas extenuantes logo antes de dormir. Elas liberam hormônios neurotransmissores que nos deixam muito mais despertos e afastam nosso sono. Evite o abuso de bebidas estimulantes no período noturno. Café, mate, energético, pré-treino também podem afastar o seu sono. E o décimo mandamento, o último mas não menos importante, estabilize o seu humor. É hora de se desligar das situações excessoras vividas durante o dia e relaxar. Essas dicas foram úteis para você. Se mesmo assim o seu sono não estiver sendo reparador, procure um profissional. Existem outras formas de te ajudar a acordar mais revigorado e melhorar a sua qualidade de vida.